Vamos lá, seguindo aqui, então. Muito bom. Espera aí. Cadê? Vamos lá. Então, agora, a gente vai falar sobre a classificação das retrações gengivais. A gente, durante muito tempo, como eu falei logo no início, durante muito tempo a gente ficou focado em ah, avaliar as, as retrações somente e somente a partir da, da, da classificação. Né? É, Miller, em 1985, fez a classificação que a gente mais usa, mais usou, vamos dizer assim, até, até bem pouco tempo, né? é, em dois grandes grupos de retrações. Um grupo de retrações sem perda de tecido proximal e um grupo de retrações com perda de tecido proximal. E ele colocou, nesse, nesse estabelecimento dessa classificação, ele colocou que as retrações... Sem perda de tecido proximal, tem chance de cobertura radicular de 100%. Eu consigo, eu tenho chance de cobertura total das retrações. Quando eu tenho perda de tecido proximal, eu vou ter comprometimento do meu prognóstico. E a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Então, Miller classificou em dois grandes grupos: um grupo sem perda de tecido proximal, um grupo com perda de tecido proximal. Considerando o grupo sem perda de tecido proximal, ele viu que é, ele, ele diferenciou as retrações entre aquelas que têm a porção mais apical da retração localizada coronalmente à junção muco-gengival, e a é isso ele chamou de classe 1, e aquelas retrações sem perda de tecido proximal, cuja porção mais apical da retração está no nível ou apical à junção muco-gengival, e a é isso ele chamou de classe 2. Então, classe 1, eu ainda tenho uma gengiva carotinizada, na porção mais apical da retração. E classe 2, eu não tenho mais gengiva caracterizada na porção mais apical da retração. Classe 1 um e 2, ambas, sem perda de tecido proximal. Logo, taxa, ou melhor, possibilidade de cobertura de 100%. Aí agora a gente vai para as, para as retrações com perda de tecido proximal. Essa perda de tecido proximal, ela pode ser uh, menor ou coronal à perda vestibular, ou seja, a perda vestibular estando apical à perda proximal, ou essa perda vestibular pode estar no nível ou uh, coronal à perda proximal, ou seja, a perda proximal sendo mais extensa do que a perda na face livre, na vestibular. Quando essa perda na proximal ela é menos extensa do que a perda na vestibular, a gente chama isso de classe 3 de Miller, e quando essa perda na proximal, é, no nível ou apical, a perda vestibular, a gente, a gente chama isso de classe 4. Mais uma vez, né, é, reforçando, classes 1 e 2, Miller considerou que havia cobertura total, possibilidade de cobertura total. Classe 3, Miller considerou que havia possibilidade de cobertura parcial. E classe 4, nenhuma possibilidade de cobertura, nem um procedimento é previsível para conseguir a cobertura dessas retrações. Em 2011, Cairo né, e colaboradores propuseram uma nova classificação. E nessa nova classificação ah, das retrações genuvais, eles fizeram nada mais do que agrupar as classes 1 e 2 no que eles chamam de RT1. Tá? Não havia mais a importância de se identificar se tinha gengiva caracterizada ou não na porção mais apical da retração a classe 3 de Miller ela, eles, consider, eles passaram a chamar de RT2 e a classe 4 de Miller eles passaram a chamar de RT3 então na classificação de Cairo a gente só tem três tipos de retração RT1 que envolve classes 1 e 2 de Miller RT2 que envolve a classe 3 de Miller e RT3, que corresponde à classe 4 de Mil, tá mesmo, mesma, mesmo prognóstico, cobertura total para RT1, cobertura parcial para RT2, nenhuma possibilidade de cobertura ah, previsível para RT3. Tá? Muito bem. Só que, como eu falei, né, é, nem sempre essa, essa classificação é suficiente para a gente ah, determinar se eu vou ter sucesso ou não do meu tratamento. Né? Outras características são interessantes de, de a gente avaliar. Algumas a gente até já conversou a questão da etiologia. Outra coisa que é importante, né? é essa que eu falei agora há pouco em relação ao mal posicionamento dos dentes. Em algumas situações, a gente pode transformar uma característica de uma retração que estava mais desfavorável, antes de um tratamento ortodôntico, por exemplo, para uma condição mais favorável. Né? Se vocês compararem a primeira foto ali do lado esquerdo da, da tela, da, na primeira linha de, de fotos, né? vocês vão ver uma retração mais larga, um posicionamento dental com a raiz um pouco mais projetada para vestibular, se o osso for fino e a gengiva for fina, a gengiva vai retrair ali, quando a gente muda a posição desse, desse dente para uma posição mais é, adequada, com a raiz mais in, inserida no envelope ósseo, eu vou ter uma diminuição da largura dessa retração. A gente vai falar daqui a pouco sobre qual a importância de se avaliar essas dimensões da retração. Tá? E aí, a partir dessa mudança de posição do dente, eu torno a, a, a solução para o caso mais favorável. Vocês estão vendo ali já com dois meses de acompanhamento pós-operatório, a cobertura radicular, e aí um acompanhamento de dois anos e meio, mostrando aí uma estabilidade. Ah, Renato, estou vendo ali ainda uma retração residual. Né? Muito provavelmente essa retração residual, em função daquela pequena perda de papila que a paciente apresentava nessa situação aí, nessa, nessa região. Tá? Que tem a ver com aquela classificação que a gente já falou de RT1, RT2 e RT3, ou Classificação de Mila é classe 1, 2, 3 e 4. Tá bom? Ó, e aí é que entra o entendimento, a importância de a gente saber dessa classificação. Esse paciente me procurou no consultório, né, perguntando assim, ah, doutor Renato, é, eu tenho esse monte de retração gengival aqui e me falaram que o senhor resolve. E eu falei para ele, amigo, ó, o seu o seu caso é de retrações pouquíssimo favoráveis para uma cobertura radicular. E eu preciso dizer isso para o paciente de forma que ele entenda. né? Fotografo, né? mas eu não necessariamente preciso fotografar, basta eu dar um espelho na mão do paciente e mostrar. Ó, tá vendo aqui ó, esses espacinhos entre o seu dente onde não tem gengiva? Isso representa uma perda de tecido nessa região. E a literatura me mostra que quando você tem essa perdinha de tecido nessa região entre os dentes, o prognóstico de cobertura radicular ele é deteriorado. Topa fazer mesmo assim? Renato, melhora. Eu falei, ó, oh, melhora. Melhora porque a gente vai criar alguma faixa de gengiva queratinizada, vai te dar uma condição melhor de higienizar, vai tornar esse tecido um pouquinho mais espesso, né? mas resolver a tua retração não resolve. Ah, Renato, eu quero fazer. Então, assim foi feito. Tá? aqui né eu usei fiz um, um, uma híbrida uma técnica híbrida né um fiz incisões oblíquas aqui nessas duas papilas entre eh, os centrais e os laterais preservei essa papila entre os centrais tá? então afastei um retalho aí e fiz uma tunelização nessa papila aí da da região entre os centrais. Aí vocês estão vendo um tunelizador trabalhando. O que eu obtive após a obtenção, a realização dessas incisões e da tunelização foi mais ou menos essa área aí de mobilidade tecidual. Isso tudo eu gostaria de trazer, esse retalho fixo ali na papila entre os centrais, trazer todo esse retalho para uma porção mais coronal. Ah, Renato, e aquele freio ali? Esse freio já é desinserido na hora que eu fiz aquela tunelização ali, eu já ah, envolvo essa, esse freio na, na confecção desse leito aí, desse retalho para receber o um enxerto, tá? Então, essa, é, essa área mais avermelhada é efetivamente a, a área cirúrgica, né? É o leito cirúrgico envolvendo aí retalho e um túnel, né? E aí... Em seguida, eu ah, adaptei um enxergo de conjuntivo, aí, ele foi tunelizado né, ah, nessa área das papilas, tá? e em seguida esse retalho, ele foi estabilizado no leito, e em seguida esse retalho foi trazido todo para coronal nessa foto que vocês estão vendo aí, o pós-operatório imediato. Quando eu terminei a cirurgia, o paciente quis ver no espelho e falou, Renato, rapaz, fantástico, você disse que não ia cobrir, e cobriu tudo, cara. Ficou um pouquinho aqui só no, no, num dos dentes, né? ali no, no 41, mas ele super feliz. Eu falei, calma, né? não comemore ainda, porque é aquilo. Você não tem o ossinho, você não tem o tecidinho ali entre os dentes. E o que vai nutrir, o que nutriria esse tecido nessa, porção, nessa posição mais coronal, o que deveria nutrir são o, o, seria o aporte sanguíneo dessa região interproximal. Você não tem. Ah, Renato, será que a gente vai perder? Disse, infelizmente, isso tudo que a gente ganhou, a gente não vai ter no, no pós-operatório mais tardio. E foi o que aconteceu. Aí é um pós-operatório já de 15 dias. Ó. É uma condição melhor né, em termos de espessura, mas longe de ser uma solução ah, ideal para o caso. Tá? Ah? a gente tenta passar aí uma, uma linha para mostrar o, algum ganho de, de imagem gengival, houve um ganho, mas longe de ser uma solução ideal. Aí já é um pós-operatório de um mês e meio, né? e tentando, obviamente, a, a angulação da foto não está igual, não está bem padronizado, mas há um ganho, né pouco, em termos de cobertura radicular, mas, em termos de qualidade de tecido, espessura tecidual, isso pode ser muito interessante na perspectiva de manutenção desses dentes com saúde periodontal, né? Já que essa área de gengiva caracterizada favorece um melhor controle de placa, e naquela foto, naquela quadro inicial, ele não tinha uma faixa adequada de gengiva caracterizada. Então, além da classificação de Miller, quais são as outras características que eu preciso observar, né? Onde é que eu vou colocar? Onde é que eu vou colocar meu rosto aqui agora. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Só para não ficar cobrindo. Não é uma grande vantagem ficar vendo meu rosto, não, mas... Pelo menos a gente deixa aqui tudo certinho. Então, quais são as outras características que a gente tem que observar? A gente já viu né? é... a etiologia, a gente já viu... A, o tipo de defeito né? classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4, ou RT1, RT2, RT3 mas a gente precisa também observar se tem